Começa? Sim, saímos. Ah, ok. Ah, ok. Sem <laughs> marcas. Esta é a voz e música da Noia, a quem endereçamos as nossas saudações. Bem-vinda a este programa Dimensão Cultural. Boa noite, muito obrigada, Dino da Costa. Boa noite, caros ouvintes. Obrigada pelo convite e um prazer enorme estar aqui. Pois, eu quero saber em que circunstâncias esta música foi produzida, foi escrita. Como é que surgiu a ideia de termos esta música na sua voz? Essa ideia surgiu a partir do momento em que queríamos escrever algo que as pessoas possam entender ou para que tenhamos uma Angola cada vez melhor, uma vez que a música apela os indicadores como investimento no saneamento básico, nas infraestruturas nos recursos humanos e o contributo de, e o mais importante é o contributo de todos os angolanos para que tenhamos uma Angola cada vez melhor, uma Angola que tanto almejamos. Muito bem. A Noia vem pela primeira vez ao dimensão cultural, certo? Sim, sim. sim. Bom, pois. Então queremos conhecer um pouco quem é a Noia, e como é que começou a carreira musical da Noia para podermos, então, levar toda essa informação para os nossos ouvintes. Uhum. Comecei a cantar em 2015, no grupo da igreja, pré-jovem, da igreja católica. De uma forma profissional, lancei no mundo musical o ano passado, no fim de novembro. Comecei a cantar de uma forma profissional e... Agora estou indo e levando as coisas mais a sério. Ok. Com quantas músicas já, nesta sim, sim, Já temos cinco músicas gravadas. Mas só lançamos a Angola do Futuro. É uma música promocional. Temos também a música Não é essa vida que quero, Homens Confusos, Mãe Solteira, Saudades dos que já se foram. E são essas cinco músicas. Já disponibilizamos duas músicas aqui, na três músicas aqui na rádio, desculpem, três músicas eh, no programa da Beto Miranda. Mas a música mais solteira e saudades dos que já se foram ainda não foi disponibilizada e vamos estrear hoje aqui no programa Dimensão Cultural. Sim senhora, somos privilegiados. E desde a altura em que começou a, a cantar, primeiro cantava só em casa, né? Então, vamos lá, como é que surgiu essa, <risos> essa descoberta? Quem descobriu a noia? É... Na verdade, eu própria me descobri. Ah, é? porque... Sim, porque eu faço, eu, todos os dias eu acordo muito cedo para fazer os deveres de casa, então buscava sempre aquela motivação para poder fazer os deveres de casa, então eu cantava. Uh, me distraía, também ajudou-me a superar uh, vários problemas a música. Eu uh, canto mais quando estou triste. Ah, é? Sim, quando estou triste canto e me acalma muito mesmo. Uh, mas é, é curioso, cantas mais quando estás triste, mas a maior parte das tuas músicas uh, trazem alegria. Uh... <risos> Há um contraste aqui, ou, ou será que é a melhor forma de encarar Uh, mesmo diante de problemas, é procurar formas de uh, tanto inverter o quadro. Sim, na verdade, é, é inverter o quadro. Né? A partir do momento em que eu fico triste, procuro sempre alegar-me de qualquer forma, encontro sempre um conforto é, na música. Uhum. As minhas músicas trazem mensagens muito, muito reflexivas, são mensagens educativas e muito sentimentais. Sim, senhora, nós vamos conversar e vamos ouvi-la também a cantar ao vivo, acompanhado pelo Salomão. Salomão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Pois, o Salomão toca há quanto tempo? Toco há dois anos. Há ah, dois anos. Sim. Mas, para Noia? Desde janeiro. Desde janeiro. Sim. Pois. Então, qual é a música que vamos ouvir agora, cantada ao vivo, Mulher. é a música que vamos ouvir é a Música Mãe Solteira. Uhum. É, antes de cantar eu gostaria de falar um pouco sobre a música. Ah, sim. A música Mãe Solteira espelha a realidade de muitas mulheres que tornaram-se Mãe Solteira por teimosia, engano, emoção. E essa música vem apelar, pois embora ela seja mais Solteira, é, não é vagabunda nem acabada. e, e que ela pode vencer, apesar das dificuldades que tem enfrentado, é, ela pode vencer pelos seus filhos, pelo seu bem-estar e, principalmente, o mais importante, pela fé em Deus. Sim, senhora. Vamos ouvi-la, então, ao som da guitarra de Salomão. Hum. Lá, Dei nação sim. Sim, mas vagabunda não. Pois. Muito bem. Uh, eu, eu estava aqui a ouvir atentamente, conseguiu perceber que uh, esta música é exatamente para encorajar todas as mães solteiras. Sim. É, muitas mulheres por passarem por essa situação, uh, muitas delas acham que já não devem mais seguir os seus sonhos, já não devem lutar pelas suas felicidades. Então, a música vem mostrar que independentemente da situação em que elas se encontram, elas devem lutar pelos seus filhos, pelo seu bem-estar, pelas suas famílias e devem acreditar em Deus. Pois, se estava a fazer uma formação e por motivos de é, uma situação e que fez torná-la mãe solteira, não significa que assim acabou o mundo. <risos> não, não, não, não. Se antes não tinha um motivo para lutar, eh, a partir do momento em que a mulher se tornou mãe, ela tem, máximo, tem mil motivos para lutar, e para, para ir atrás dos seus sonhos, desejos, pois. para o seu benefício e o benefício dos seus filhos. Sim senhora. Noia, uh, antes de começar já, um, a pensar em criar as suas próprias músicas, uh, já cantavas interpretando outros artistas? Já. Uhum. Já eu, eu gosto muito de interpretar a, a música da Isa, uma uhum. cantora brasileira. E também gosto muito da Edmacia. Okay. Gosto muito de, da Edmacia, por ter o timbre vocal. Ela, sei lá, não, não sei como explicar, mas eu muito ela. Uhum. Espero um dia cantar com ela. Sim, senhora. E destas destas destas interpretações que tens feito preparaste alguma para nós? Não. É, preparei mas uh, Não não é a música da Isa nem da Idu uh -huh. É o, a música é da Lourdes Vandúnin. Oh, ah yeah. é. Sim, uma maneira de homenagear as mulheres e também fazer lembrar a memória da Lourdes Vandúnin que contribui muito para o desenvolvimento da nossa cultura. Pois, pois, Lourdes Vandone é o ícone da música para o gênero feminino em Angola. É, in the level, este nome, exatamente. Mas não vamos ouvir agora, né? Não. Ah, ok. Pois, qual é a próxima música que vamos ouvir agora? Uh -huh. A próxima música é Saudades dos que já se foram. Uh -huh. É uma música muito sentimental. Todos nós já perdemos um ente querido. E às vezes bate aquela saudade, vontade de estar com eles, de saber onde eles estão e como eles estão. Então, é uma música de conexão com nossos entes queridos. Sim, senhora. Vamos ouvi-la? Ai, por que, é que esta vida é assim? mas ainda não está disponibilizada, está, está em estúdio, estamos a, a tempurade uhum. para que o público tenha uma música de qualidade. Para, para ser boa novidade, eu gostaria de, eu depois vou sugerir alguma coisa que vocês podem incluir aí no meio desta música, a música está yeah, tá, tá no ponto mas eu tenho uma sugestão que não posso dizer aqui agora senão alguém vai roubar essa ideia pois é uma ideia muito genial podes ter a certeza que será boa temos a mensagem do XM temos do Hilário, temos do XM mais uma vez a reação do Fred Oseias são todos os ouvintes que estão a acompanhar-nos através da internet um abraço bem forte a todos os ouvintes que nos acompanham através do canal FM 88.5 MHz. Continuando, uh, nessa altura a Noia tem estado em quais palcos para poder mostrar esse talento que carrega? Uh, na verdade eu não tenho recebido muitos convites, uh -huh. porque, porque acho que não, uh, a divulgação não tem sido assim muito bem feita. Uh -huh. Mas estamos aqui para mostrar o nosso trabalho e, possivelmente, receber convites para apresentar o nosso trabalho. As duas músicas que foram disponibilizadas, o que, que, quais, quais são as vias que a NOIA tem usado para poder fazer com que os teus trabalhos sejam conhecidos e, eventualmente, aí surgir convites? Na verdade, só disponibilizamos uma música, que é a profissional do Futuro. Ah, sim? Sim. As outras ainda não estão disponíveis, mas, posteriormente, estão disponíveis. É, temos usado o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, ou seja, todas as plataformas digitais. Sim, senhora. A Bayeta diz parabéns, querida. Muito obrigada. <risos> pois, o Fred Zéas diz que boa noite, Dino da Costa, já estou ligado ao 88.5. O XM diz assim, estamos a ouvir aqui em casa, numa coluna, vantagem da internet, ele está a acompanhar-nos a partir do Planalto Central, Cidade de Vida, Uambo, na centralidade do Loçambo, exatamente. O Hilário não diz de onde nos acompanha, mas temos a certeza que é em Moçandos. Pois, então, para, para, para tal, nós fazíamos aquela pergunta é mesmo em função é, deste talento que tens associando as diversas formas para fazer com que uh, haja mais mais uh, abertura não só pela rádio mas também pelos organizadores de eventos no sentido de ter esta oportunidade né, de mostrar este trabalho ao público e agora vamos uh, também procurar saber se tem alguma influência na família de alguém que canta <risos> é, na verdade sou a única, ah, é? Sim, sou a única. Uh -huh. é, mas tenho ajuda uh -huh. é, tenho sempre um empurrãozinho do meu irmão uh -huh. Bernardo Malon José okay. Malo yeah. é, ele é quem é o autor das músicas okay. ele é, o, é o principal autor das músicas uh -huh. é, é o Salomão, simplesmente criamos as melodias uhum. e fazemos às vezes alguns ajustes, mas o trabalho todo tem sido dele. E esperamos né, que a partir do momento em que nós saímos aqui, hajam, venham convites para nós podermos mostrar o nosso trabalho, porque as nossas, as nossas músicas. São mesmo muito boas, além das mensagens e também as melodias. Sim, senhora. E, e estes contatos serão feitos através do ou da? Esses contatos podem ser feito através do número 932 uhum. 41, 41 22 ou 937-23-67-39. E para as parcerias, a Noia estaria disponível, por exemplo, para fazer parcerias, ou então participações? Uhum. Sim, uh, estaria disponível, sim, mas de momento não. Ah, porque as atenções estão viradas mesmo para... Sim, o objetivo é... é... Já me lancei no mundo da música, então é necessário que o público me conheça uhum. Possivelmente fazer, eh, participar, poder trabalhar com outros colegas Exato, pois, exatamente A próxima música é que vamos ouvir qual é? A próxima música é o Umbi Umbi. Uhum. Depois posso a música da Nuitos Bandos. Sim senhora, vamos lá I'm Salomão hoje estamos a conhecer então esta, esta veia artística da Noia Noia, este nome é de que origem? <risos> na verdade eu não sei porque o meu nome completo é Filomena Noia José ah, pois e, e eu já perguntei várias vezes aos meus pais, a explicação que eles me deram é que Uh, o meu nome era para ser Noanha, ah. Filomena Noanha José. E Noanha quer dizer? Né? Uh, também não sei. <risos> pois, continuando. Sim, e antigamente né, havia dificuldade de, na escrita, no registro, então eles decidiram colocar Noia. Epa! Colou, ficou Filomena José. E agora utilizas este nome como artístico? Sim, por ser diferente, por ser também... Eu uh, só tinha dito que noia quer dizer novidade yeah. Sim. São paranoias. Sim senhora. Então seja bem-vinda ao mundo artístico. Ela, muito, muito obrigada. É um prazer em fazer parte desse mundo. Olha, a dimensão cultural, quando a música é ao vivo, nós priorizamos mesmo é o canto. Sim. Então vamos ouvir agora até a lua Vandona e na Voz da Noia. Sim, na minha, vers na minha versão. Exatamente, filho. vamos lá. Seja África, Ásia, América, a Europa, Luz, nossos corações, a mulher e pai de todas as nações se mulher é ser companheira, se mulher é ser cozinheira, se mulher é ser companheira, se a mulher é ser cozinheira. Há atenção. Criatividade de Minha e do Salomão. Ok. <risos> Durante os ensaios, como é que vocês conseguiram encontrar assim esta. Hum? É, a sugestão foi do, é, do meu irmão, Malo. Ele queria muito que nós cantássemos a música Vale a Pena Ser Mulher. E nós não estávamos a encontrar a música, então baixamos a letra e achamos melhor fazer a nossa versão. Okay. Ele deu a sugestão, baixem a música, a letra, mas façam é, de uma forma mais atual. Yeah. Yeah. Uma vibe mesmo da atualidade. Sim, e assim chegamos a essa conclusão. Sim, senhora! Muito bem. O maior desejo da Noia, um dos maiores desejos nós já conseguimos perceber, é cantar como a Edmásia, cantar como a outra cantora, e, mas uh, existem outros desejos, não é? é? Podemos pensar já no álbum, num trabalho para breve ou para daqui a quanto tempo? É ter um tempo taxativamente não tenho uh -huh. mas o objetivo é ser é, é lançada no mercado nacional e internacional uma vez que as nossas músicas ou as minhas músicas tra trazem mensagens educativas reflexivas e essas músicas é, acredito que eu que o público irá gostar de um ouvir uh -huh. então o objetivo é ser lançada o mercado nacional e depois internacional sim senhora e nessa altura pelo menos este ano já é uma certeza que as cinco músicas estarão já disponíveis. Sim, é uma certeza. Hum. É uma certeza. Ok. Com quem estás a trabalhar em estúdio? Uh, tenho trabalhado com um o uh -huh. Sim. Exato. Exatamente. É, aí no bairro Valódia, certo? Sim, como fico, sim. Pois Pois e, e No caso, esta versão que ouvimos em instantes, está na lista das prioridades para uma futura gravação em estúdio? Não, não. Ah, não. Não, <risos> não, não está, uhum. é... porque o objetivo, o objetivo do momento o objetivo é vender o meu peixe. Exatamente. E... Mas nas atuações? Sim. Pode, pode aparecer com pode esta vibe. Aparecer, posso aparecer com essa vibe da Lúcia, posso aparecer com outras vibes. Uhum. Porque o objetivo é navegar em todos os mares. Ah. Sim. Pois, muito bem. Agora, uh, a música Angola do Futuro. Fala-nos um pouco mais sobre esta música. Uh, já tem videoclipe? Sim, a música já, já tem videoclipe. Estamos uhum. a trabalhar nele mas ainda não está disponível é, queremos que o público ouça e se deixe levar pela mensagem que a música angola do futuro tem e quando o público sentir-se é, quando a música tocar no cora nos corações dos angolanos aí sim teremos o um vídeo para que o público possa ter acesso as imagens foram captadas aonde é, foram captadas é, Ali no marginal, uhum. uh, foram captadas uh, no escadinha, sim, okay. no marginal e no escadinha. e ali também no, no Ministério da Cultura, uhum. sim. Quem quem está a produzir uh, o vídeo? Picasso. Aham. Uhum. Picasso. Uhum. Picasso. Senhora, Picasso filmes. Sim. Um abraço ao Band já agora. Pois e, e, e nessa altura, na altura em que uh, captaram as imagens Uh, que, portanto, quais são as participações uh, no caso para alguma um, coreografia ou será que aparece apenas a Noia a cantar? Somente a Noia a cantar. Uh -huh. Sim. Sí. <risos> Não deu muito trabalho. Uh, por dizer algo que eu não sou habituada, uh -huh. então, uh, foi um pouco cansativo. Em direita daqui, em direita dali? Sim. Eu, eu eu repetiu assim, muitas vezes? Sim, porque eu estava sempre a olhar de lado para o público, para a pessoa que passassem, eu, eu olhava sempre de lado e estava sempre a me distrair. Uh -huh. Não estava muito focada uh, naquilo que realmente nós queríamos fazer. Ah, passava muita gente? Sim, passava assim, muita gente e eu ficava, às vezes ficava assim um pouco envergonhada. Uhum. <risos> Aham. Já por causa ah, de alguns gestos. Sim, ficava. ficava Mas foi assim. uma experiência boa. muito boa e que quero repetir várias vezes. Ah, sim. <risos> com certeza, com as próximas músicas, não é? Tão logo que elas estejam disponíveis, depois de um consumo, ah, pode sair mais um videoclipe. Sim, pode. E, pelo menos ainda ao longo deste ano, tão logo que o videoclip sair, é, já vão disponibilizar nas cadeias televisivas. O objetivo é esse, sim. Uhum. Sim. Ok. E já tem um canal assim na mira? Uh, temos um canal na mira, sim. Uh -huh. É o Zap Viva. Exato. Sim, Zap Viva. Okay. Queremos muito que o vídeo passe por lá. Me dá a entender que a Noia já investigou. Qual é o canal que as pessoas mais. Sim, é o canal que as pessoas estão sempre a ver. E entre... a comentar. Sim, uhum. sim. Pois. sim. É, é, é a partir dali que o público vai conseguir ter. vai conseguir me conhecer de uma forma mais ampla. Uhum. Sim. Pois, muito bem. E, bom, vamos. Temos mais uma música agora? Preparada? Sim. Mas pode ser Olá. Homens Confusos. Ah é? Sim. Como é que é a música? É, a música Homens Confusos. Eu, Eu sou confuso. Não, não sou. <risos> <risos> Brincadeira. Sim, a música Homens Confusos é, retrata é, a realidade de muitos homens que na verdade nunca sabem o que querem. Então, é, a sua esposa... <risos> uh -huh. é, a sua esposa é, sofreu transformações, fruto da maternidade por esse motivo ele diz que já não tem mais nada para lhe oferecer e pretende procurar uma novinha e ele se esquece que a sua esposa um dia foi novinha e que essa novinha que ele está procura amanhã também sofrerá transformações. Daí surge o título homens confusos por não saberem. <risos> Por não saberem o que querem. O meu colega parece que se revê neste homem. Não, mas muita gente, muita gente uh -huh. se identifica uh -huh. com a história. Oh, yeah. Sim. Vamos ouvir então essa história cantada na voz da Noia. Oh, yeah. E o que querem, então sempre a um de uma mulher pra outra Aqui vai a dica o tipo de homem são 19 horas e 25 minutos, estamos aqui a conversa com a Noia acompanhada pelo guitarrista o Salomão uh, faltam quantas músicas para cantar? É, na verdade só falta a música no Angola do Futuro, futuro. No Pois. então agora é o momento de mandar assim aqueles abraços ou talvez uh, deixar aquele recado que por algum motivo não foi levantada alguma questão relacionada com a carreira da Noia. Este é o momento. Muito obrigada. Estou pronta para ser lançada no Mundo da Música, espero que haja um convite posteriormente porque temos trabalhado muito e queremos mostrar o nosso trabalho. Para todos aqueles que gostaram de ouvir a noia e gostariam de, de meterem suas atividades, é só ligarem para o número 932 41 41 22 ou o número 937 236739. Estarei disponível para mostrar os meus trabalhos. E mando um abraço para todos os meus familiares, principalmente ao meu irmão. Bernardo Malongo José, o meu muito, muito obrigada, o meu mentor, agradeço muito, e também aos meus vizinhos, amigos e colegas da faculdade. Sim senhora, pois o nosso guitarrista também tem uma palavra a dizer, não é? Vamos lá. Obrigado pela oportunidade, um abraço para a família, principalmente Pires. Hum. Sim senhora, agora sim podemos ouvir a Angola do futuro. Sim, pois. Vamos lá? nesta dimensão cultural referente ao 12º dia do mês de março do ano 2023. Yeah, pode entrar a vinheta, enquanto isso vou fazer a ligação, yeah. sim, sim, sim, mas vamos ganhar tempo por causa do registro que temos aí. E a pão tocar durante alguns. Uh, até um minuto, é? Obrigado pela presença. Muito yeah. <fixos> obrigada. E a AM. Está a puxar a tua água? Ah, yeah? <fixos> Não. Ah, é? Está a puxar. Até mais. Vamos quer vamos Eu vamos fazer aqui. Yeah, <laughs> E yeah, uh, oh, yeah. já que fazer fazer então a fazer então vamos dela, mas vamos então pode fazer então uh, vamos E e é de todos nós não importa se é político, professor, médico, zungueiro, lavoldeiro ou seja lá o que for, apenas a gente angola e os e contribua para o crescimento e desenvolvimento dela todos Boa noite já podemos falar participação do Namibe no festival uh, de duplas Exatamente. E minha sua mão. Juntos vamos por E muito tem Não consigo ver. o coisa. Tô trofando lanterna, né? Tô pela lanterna. Vai, vamos entrar agora. Estamos agora com 19 horas e 39 minutos. Seba do vindo que Namiibo está presente no Festival Nacional Teatro de Duplas e nós vamos ter o contacto com Gervásio Gurgel a partir de Luanda. Gurgel, muito boa noite. O Colacerma confirma a sua presença. É muito boa noite, Deus da Costa. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Nacional, principalmente da província do Namibas. Assim, o Colacerma confirma a sua presença no festival de teatro de dupla, alusivo ao Dia Mundial do Teatro, que é dia 27 de março, que vai homenagear o senador e diretor a Exato, que obra é que o Colacerma leva para o nosso conhecimento. É, para este festival o Colacerma vai levar a, a obra Yelissa, espiritualidade africana, será estreia, até porque o festival só permite estreias, né? Então vamos estrear la a Elissa, espiritualidade africana. Uhum. É, nesta, nesta obra Yelissa. O que é que vocês pretendem levar como mensagem? Nesta obra pretendemos levar como mensagem a nossa cultura, a real realidade sobre a espiritualidade africana, a essência africana. Uh, sabemos nós que o cristianismo não é o povo da igreja padrão da cultura africana, mas a África sempre teve a sua forma de buscar Deus, de querer buscar a sua divindade. Então, nós, nesta obra, procuramos mostrar isso. O que tem que ser feito para que a gente consiga entender e se sincronizar dentro deste mundo. Na primeira edição, o Colosserma destacou-se com a melhor homenagem. É, podemos ainda aguardar por uh, mais uma conquista, uh, portanto, entre aqueles que serão uh, os grandes nomeados? É, estamos a trabalhar para isso. O Alassarma está a trabalhar duramente para isso. Né? Então, na primeira edição, fizemos a estreia de obra China, como já se referiu que tivemos a melhor homenagem, então temos um compromisso, não quer dizer, marcamos uma parte da história, e que, então temos um compromisso de levar bom um espetáculo. A nossa intenção é levar bom espetáculo e que isso e, e que a consequência disso seja baixar as premiações. Né? O festival tem várias categorias e o nosso maior anseio é levar a melhor categoria. Né? É o anseio de todo mundo lá. Então estamos a, a, a trabalhar para sermos dignos vencedores do festival. Qual é o dia em que o Colacerma estará em palco? O Colacerma passa na terça-feira, isso dia 21 de março, segunda sessão. Às 20 horas e 15 minutos estaremos a entrar em palco, ou seja, as luzes vão acender, as cortinas vão se abrir e lá estaremos com estreia de Elisa. Pois, nessa altura a dupla do Colacerma já se encontra em Luanda ou ainda encontra-se em Moçambique? sendo que a viagem do Nai para Luanda é muito cansativa. Então aproveitamos, programar para chegar aqui mais cedo, conseguimos descansar e trabalhar muito na nossa obra, atendendo que o grupo tem elementos que vivem cá em Luanda e elementos que vivem no, na, no, no Namib. Então, preferimos nós nos reunir mais cedo para estarmos sincronizados para este festival. Muito bem. Nós desejamos então sucesso e que consigam mais uma vez representar com dignamente a província do Namibe, aliás, em dois anos consecutivos participar, ser apurado para esta fase significa que o Colacerma sempre esteve preocupado com a performance e a dinâmica que desde sempre é, procurou conquistar. Certo, certo. Olha, é uma grande festa né, ser a apurado porque sabemos nós que houve mais de candidatos. Isso é um retorno, soubemos nós que houve mais de 70 candidatos e apurou apenas 20 candidatos e estamos mais ali na segunda edição, isso quer dizer que temos feito bem o nosso trabalho de casa. E vamos ver, vamos, vamos ver se também o espetáculo seja digno de vencer. É. Vamos a trabalhar. <risos> bom trabalho, Gurjel. Continuação do de... bom resto de domingo. De... Muito obrigado, Dino de, de, de, da Deleada da Costa. Muito obrigado, Ragnar Namib, na, por estarem sempre atentos àquilo que é feito sobre cultura, especificamente sobre o teatro, na nossa praça, no MIB Pois é, foi assim então a conversa com Gervásio Gurgel a partir de Luanda, criando já as condições para o Festival Nacional de Teatro de Duplas, é, pois é, o Colosserma está é, preparado para levar ao palco é, a obra Yelissa, é uma obra que retrata a espiritualidade africana. Agora estamos com 19 horas e 45 minutos, saiba que a localidade do Saco Mar recebe esta noite na sua maratona o Cuiá, a maratona sob a égide da AC Produções, que decorre desde ontem na zona do bairro da Comissão, dos Caminhos de Ferro e do Porto, contará também com as presenças dos músicos locais. A confirmação é do responsável da montagem da referida maratona Cardoso Samuel. Ainda de acordo com o Cardoso Samuel, a AC Produções promete trazer a Jessica Pitbull no dia 19 de março. A maratona vai até ao princípio de abril. O objetivo é de trazer um artista de Luanda a cada domingo. Cardoso Samuel cita alguns nomes dos artistas locais que vão abrilhantar os finais de semana e promete igualmente em nome da organização fazer acontecer rompimento na localidade do Sacomar. Ouvimos Cardoso Samuel, responsável pela montagem do cenário da Maratona Subeste da AC Produções Scroquicuya, vai atuar esta noite na localidade do Sacumar. Estamos a 19 horas e 49 minutos. Vamos seguir com música de Silvio do Adosso, Tabu. Um pouco de som. Assim estamos a terminar este programa de hoje. Skrokekuia atua na localidade do Sagumar dentro de uma hora. Cantora Noia foi a figura de destaque na conversa descontraída com música ao vivo. Namibenses aguardam com expectativas a noite das cidades nas festas do mar. A Associação Provincial de Teatro no Namibe já tem novo presidente. Dimensão Cultural volta dentro de sete dias, aceita os cumprimentos de Santos Coragem e Dino da Costa. Fique com o Papoite Street, diretamente do Sakumar Mamazungueira. I'm